Então, quando a gente marca esses encontros e a gente nota esse campo, a gente percebe essa unidade da verdade. É? É, a gente percebe de, de, de diversas maneiras. Eu acho que a gente, cada um que aqui tem anotado não deve ter sido igual a outra forma que a pessoa notou também. Tá? Mas, voltando ao falando, o peso que eu coloco é sempre absoluto na forma de encarar. Mas, no dia a dia, essa mesma verdade não deixa de atuar na nossa vida. Tá? É, não, tem, não tem sentido estudar isso aqui como um, um curso a mais. Né? Não é esse o objetivo. Isso aqui não é um curso a mais. Isso é que está revelando para nós né, onde nós sempre estivemos. A Bíblia sempre diz que nosso ser está em Deus. O né? ensinamento de Jesus, que é o de Paulo, é de todo, todo o suposto iluminado, não existe. É pessoas iluminadas existe uma consciência só iluminada é a nossa essa maravilha essa consciência iluminada é a nossa consciência então quando a gente marca esses encontros o que a pessoa está fazendo nesse momento? ela está iluminando a consciência dela não está? ela está se voltando para essa consciência dela e deixando um pouco aquela preocupação com o mundo é isso que está acontecendo A leitura, o, os cursos, as palestras, elas não fazem a nossa consciência ficar iluminada. Elas tiram a nossa atenção, tá? da ilusão né? para a realidade do nosso ser. É por isso que a gente percebe esse campo hoje. Acontece comigo. Não sei se comigo é diferente. Acontece com todo mundo. Né? Então, quando acontece comigo, então eu estou no dia a dia. Acontece determinada situação e vem a minha consciência uma forma absoluta de enfocar aquilo antigamente eu não colocava isso em texto né? porque por que eu não colocava porque como vem para mim a maneira de pensar na hora vem para todo mundo né? evidente né? todo mundo que está aqui já deve ter passado por uma série de entre os problemas é. da vida ele, surgiram as soluções, por isso que estão aqui. E é sempre assim. Né? Aí, vamos... Uns... Foi no ano passado, eu comecei a fazer um tipo de poleza assim, para distribuir para os clientes e pessoas ligadas à firma, que não é pessoas, entre aspas, ligada diretamente aos estudos. É evidente que não dá para chegar a colocar nesse nível aqui, dessa maneira, né? Aí tem o tal da adequação. Então eu comecei a escrever os coletos, colocar com os gostos de frente e frente, tudo mais. E quando eu fiz isso aí, eu notei que isso daí eu abaixava o nível de ensinamento para fazer. Só que eu abaixava o mínimo possível, né? o nível que eu quero dizer é o seguinte, é deixar a mesma verdade ser é, intelectualmente mais aceitável quanto ela. A verdade é a mesma, né? A gente fala baixar nível, subnível, mas ou estamos falando sobre a verdade ou não é a verdade. Então, se eu torná-la mais racional, eu, eu quero dizer o seguinte, eu abaixei o nível, porque a pessoa vai trabalhar no intelecto, vai ser bom para a pessoa no nível mental, mas não é o despertar isso. Tá? O que é despertar? É saber que o intelecto, o que com essa brincadeira toda aí. O intelecto aceitando ou não, a consciência iluminada é a nossa. Então, quem aceita isso, já transcendeu o intelecto. Quem não aceita isso, vai ficar tentando aceitar. Quando tem aquela a frase do salmo, não? Quem que sabe, eu sou Deus. O que significa esse aquétate? Claramente, não é? dizer, o que sabe. Claramente, sabe. Esse é algo instantâneo. Eu sou Deus. Esse que é o estudo. É isso uma vez escreveu um texto sobre essa palavra, lembrando que aquétate, sabe, eu sou Deus. Todo isso aí, toda vez que a pessoa tiver é... uma coisa para resolver, faz isso daí para funcionar. A queda te sabe: eu sou Deus, que tá? é o última Se eu sou Deus, eu não tenho problema para resolver. O que, que eu tenho para fazer? Ser. Tá? Nós não somos, somos ou não somos? nós existimos, né. É, existe uma frase que, essa frase foi muito falada em vários ensinamentos, a não Noé fala muito, a, a própria autora do Osmar fala muito, que é, a vida é atividade". Eu vou ler a atividade. Todo mundo já leu isso aí, né. Vida é atividade. Agora, para fazer a meditação essa semana e a minha consciência o contrário também, que a atividade é vida que é algo estranho, né? A gente acha, no, nesse linguagem comum, quando a gente fala em atividade, falar, por exemplo, a vida é atividade. Então a pessoa fala assim, por exemplo, eu mexo esse braço aqui, eu, isso é a atividade da vida. Né? As pessoas estão acostumando a aceitar isso daí. Então, eu, essa revelação, ela diz o seguinte, que atividade é vida. Então vamos supor. Se eu ficar inteirinho parado aqui, eu estou em atividade. Por quê? É? Olha, é pena que a gente não consegue só saber o quê? É escrever tudo que vem na revelação na hora. Ela, esse livro aqui ela se escreveu com a luz da consciência à noite. Não tinha é luz humano. Porque eu resumi, eu sintetizei na frase, a atividade é vida, né? é, é, ficou muito forte o que foi passado pela consciência nesse aspecto. Né? Se nós fizermos algo, ou deixarmos de fazer algo, com a mente humana, ou com o corpo humano, entre aspas, os dois seres humanos aí, os dois. Em, os dois, dois, dois, dois Não é nem entidade que eles dizem. aspectos, vamos aspecto físico e mental, nós. Se nós não fizermos nada ou fizemos tudo, isso não é a entidade da vida. Exatamente. Eu estava conversando aqui sobre atividade e vida, né? Então, eu estava comentando aqui, essa semana, na meditação, é bom quando a gente dá com a máquina de escrever, <risos> prontinho aqui, e vem tudo pra... passar tudo na hora. Mas, eu falo que nada acontece por acaso, né? A, a, a frase que eu estava comentando é que atividade é vida. É muito profundo isso daí. Então eu gostaria que aqui passar hoje, que eu tirei naquela revelação, que, da seguinte maneira, que quando a gente analisa nossas, as nossas ações humanas, então é, a gente vai cair naquela expulsão do paraíso, de julgar tudo com o bem e com o mal, os parâmetros de avaliação. Né? Porque nós achamos que o que nós fazemos mentalmente, ou Fisicamente, isso são atividades. Não é isso? Doutora, aqui eu estava dando um exemplo, se eu ficar paradinho aqui, sabendo que a vida é atividade ou atividade é vida, né? significa o quê? Que esse corpo, suposto corpo físico, totalmente inativo, né? o que está acontecendo? Deixou de viver? Onde está a vida? Isso é. É, é, é difícil passar, né? Passar é difícil intelecto, né? mas é que os alunos um percebem isso daí. A vida, a, a, a atividade é, nossa de viver, atividade de viver, todo mundo tem. Não tem? Tá. Então, é, é, vamos colocar a palavra como para ficar mais claro. A, a, a atividade divina. Está ativa como a vida que nós somos. Tá? Onde de dentro para fora. Porque, em geral, o que, que nós fazemos o julgamento de o que É, é julgar de fora para dentro. Então eu vejo aquela pessoa, eu falo assim, aquela pessoa deu um tiro no outro, então aquela pessoa, qual foi a atividade daquela pessoa? Deu um tiro e matou o outro. Então por quê? Porque nós temos esse conceito de atividade. Então se eu disser que não matou coisa nenhuma. Não houve esse, esse fato? Não houve esse assassinato? Ou a pessoa vai achar que eu sou louco ou vai querer saber a fundo o que, é que eu quis dizer. Tá? É, quando eu digo que a vida é a atividade, a atividade única que existe é Deus, todo mundo já leu isso, né? Eu já trouxe uma vez aqui um artigo sobre chegou em ação. Deus é a ação única, é a única atividade. Então quando a gente fica em silêncio, para perceber que a atividade única é a vida nossa, então nós vamos perceber o quê? Que nós nunca deixamos de estar ativos. Se né? então, a gente passar numa frente num jardim, analisar lá um mendigo, lá para a hora, lá para, para, para, para a hora, dormindo sem fazer nada, o conceito de que aquele ser estava lá, daquela forma, inativo, vamos corrigir, sabendo que existe vida ali.